Muito interessante você pensar que o tênis pode te gerar uma lesão. Eu acho que principalmente no fato dele estar machucando o seu pé. Ele está pegando um lado, está pegando o outro e isso vai fazendo você modificar o seu padrão de movimento, fazendo você modificar o seu o seu corpo, a dinâmica do movimento. E assim você acaba trabalhando partes de maneiras diferentes as suas articulações, os seus músculos que não estão treinados. E nisso você pode acabar nessa compensação se machucando então o um tênis pode acabar te levando a uma lesão tá? por esse incômodo que ele vai gerar muitas vezes também lógico, aí a gente fala dos tênis que pegam no calcanhar que geram os machucadinhos mesmo, aumenta o atrito no pé mas aí quando a gente fala de tênis que estabilizam mais o movimento que deixam o seu pé mais firme né? ele não deixa o tornozelo trabalhar muito a gente tem que lembrar que o tornozelo trabalhando faz parte da absorção do impacto né? essa questão dele para pra dentro, né? fazer uma pequena eversão do pé o pé entra, ele gira um pouquinho para cá e sai. Se o pé fica muito firme, você perde o trabalho do tornozelo. Se você perde o trabalho do tornozelo nessa absorção do impacto, é menos um amiguinho para dissipar essa energia do impacto. Beleza? Então, um tênis que deixa o seu pé meio que engessado, isso pode acabar também gerando algum tipo de lesão, tá? Porque você está diminuindo a ação de absorção do impacto pelo seu corpo. Beleza?